pai fica nervoso, não. Gravando! Tá gravando? Gravando. Vai, silêncio. Como é seu nome? Arthur. Arthur? Arthur do que? Travis Quantos anos você tem, Arthur? 21 anos. 21 anos? Tá bom. Mora onde? Aqui. Sou Mateus. Mora com a sua família? Não, sozinho. Hum. Tem problema de saúde? Umas tonturas, mano. Umas tontura bem forte. Sabe por quê? Por causa de droga. Mano. Você trabalha? Não. Trabalhava? Também não. Não tem profissão. Você ama sua família? Eu tô fazendo telefone aí. Né? Sua família vem te ver? Não. Por quê? Porque... eles desistiram de vir Por do crack Tem filhos? Tenho um. Tem irmão? Também não Filho único? Hum, tem algum medo? É medo de ir pro inferno. <risos> Tem algum sonho? É não porque... Ser um pregador que irá pregar lá nos Gideons. É Deixa Deus. uma mensagem final para quem vai assistir o filme. Jesus votará. É... Amém. Boa moleque. Ah.